E aí, Clã Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está voltando com a terna noites A gente está fazendo gameplay completa. É um Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. E vamos lá! Bem, no último vídeo a gente concluiu aí a prisão de luz, A gente pegou a nossa flechinha de luzes. Agora a gente tem acesso a várias áreas do jogo múltiplas áreas. E hoje a gente pretende fazer aqui a caverna. É, pelo menos o chefe. Ele é mais? Com licença, você não é um goblin, né? Tá. A mocinha ela deu uma missão pra gente. A missão Uma área que chama Forja. Não dá para fazer a Forja hoje, tá? dá para fazer os túneis. Tá com uma boa grana de uma quantidade considerável de sangue pra gente pra a vida com saúde, pronto, já saiu do aperto. Ouviram aí um grito? Da minhoca que foi tá, já já, um chefe. Essa área a gente vai pretendendo enfrentar esse chat hoje. Faz mais uma poção. Só tá com cinco corações, mas mais é do que o suficiente. cinco corações. calma é bom lembrar que não precisa explorar muito por enquanto porque como o personagem ele não tem nossa que feche. não tem quase é, os recursos necessários aí explorar bem então é uma perda de tempo hum. só para que lado ele? E bravo. O oba obtemos um ponto de habilidade. Vamos gastar aí. Pretende investir fortemente na força personagem e sobe. Mas bom ele tem um trono. Para ver. Já uso ponto de habilidade aí. Aumentar a quantidade de dogmas para fazer upgrade mais rápido. Dano, não sei nem o que. Oh, uma joia! As joias você equipa. Pode equipar até 6 joias: 3 azuis, 2 roxas e 1 vermelha. Vermelhas é mais ou menos assim: azuis é early game. A gente só pode equipar uma por as roxas são mais ou menos para metade, as vermelhas são endgame, mas já estão praticamente resolvidas, tudo resolvido. Essa área, o sistema é você derrotar essas bolinhas que estão. Jogando falar que lado. É mais fácil a vida. Né? Isso aqui vou elas. É o mapa da região, porque Eu é muito confuso. Só fez isso, é imenso. Começamos. Nem chegou nos goblins ainda, a gente só tá. Olha que triste. Eu já encontro o primeiro inimigo diferente. Mais ou menos três pancadas para derrotar um deles. Bravíssimo. Já começa o parco louco. A poção, fico três pancadas é o suficiente para derrotar o bicho. Vamos conseguir a experiência. Em só descer, só descer, só descer. A área aqui é bem bonita. Às vezes as, as luzes elas atrapalham um pouco, mas não muito. Os primeiros goblins aparecem. Ó. Nossa! É que ela dava para escolher qual dano tomar, né? O rifle. O que a gente precisa? Volta lá pra Tranquilo uh -huh. grande experiência. Já tá com ímã, é uma experiência vem direto para a gente independente de a gente estar tá perto ah que maravilha os bichos que são trash demais olha só que bom material escuro obtido Por enquanto isso não serve para nada, material escuro. Mas é bom e guardando. Já está descumprindo as próprias regras nossas que a gente determinou. E é pode descer. O que a gente encontra é um caso. fato destrutivo. Tem outro lança-chama, tem o garimpeiro. Enquanto a gente não tem como ir por ali. Não temos os gritos necessários para atravessar toda aquela região. Saúde vestida. maravilha. A gente comprou um mapinha. hora que encontra os goblins para baixo baixo sem parar olha esse furo que tem que dar né A toa e? é traumático, hein? Sempre esqueço que a gente tem que aguardar um pouco antes de tipo, lá. É um obstáculo Estou mandando tudo que é lado Mas disse, é um pouco difícil de enxergar acontecendo nossa a tristeza Bem dizer onde a gente se bateu? Eu não sei. Agora eu vi. Parece que batemos num projeto de um amiguinho. Agora eu consigo ver tá vindo ó, os bichos vindo Bom. vamos um ponto de acuidade Aparentemente não é aqui que a gente tem que ir. A gente chegou tudo nesse ponto aqui à toa. Definitivamente. <risos> Definitivamente não é o um momento certo de vir aqui desse lado. Parcou o monstro Ó, Voltar lá, a gente vai agora pro lado direito A gente tinha os Goblins Pra lá, porque a gente acabou, a gente acabou pegando um ponto, né? Vai ser bastante útil. Aqui já não teria como descer. De saúde e Tô uma dando muito à toa, viu? Tô escondidinho. Da hora Não é bem Três pancadas só E deu ruim, Vamos é... Ignorar essas minhoquinhas por enquanto. Tá o nosso negócio. Vamos, vamos, vamos. O importante é recuperar <risos> ah, caramba. Isso aqui é chefe Forte indício que é, é chefe Vai fazer o chefe antes da missão Será tá, que ele aparece? Aparece Tá, não tem problema A gente tem que pegar uma, a missão de como derrotar esse bicho de, Pedindo né, para derrotar esse bicho Ele é meio enjoado que se você ficar grudadinho no canto ele não ataca ele fica fazendo isso eternamente Não deu certo Vou Esperar a saúde Vou no cantinho aqui É a segunda vez ou a terceira? Ponto. Muito bem Espera Mas eu não... Mais uma, o okay. quê? Vai prestar o rato. A última dele é muito rápido. Esses meia para você. Agora, hein? conseguiu Conseguimos! Deu trabalho, hein? Deu muito trabalho. É, não é fácil, não. Se eu não me engano, no normal a gente só tem que acertar em três vezes. Muito bem. Tivemos o escudo sombrio. É isso aqui ó, e ativa, consegue é tomar uma pancadinha ah. e vai salvar, solarar bem mais, bem, só mais um pouquinho. Então dá um zoom. Hoje a gente encontrou ele, onde a gente foi, tava fechado o caminho. Mais um ponto de habilidade, estou mal acostumado. Deixa passar isso aqui. Ai, ai, ai, ai. Ah, com a certeza. Deixa a gente já vai abrir um corta-caminho aqui. Fica mais fácil a vida. Pronto. Fica mais moleza. O Mas... que... Que, que é isso? Tem um aqui de que nem viu. Olha, esse aqui é novo, hein? Não consegue dar mais pancada que isso não. Pesadíssimo! Eu acho. A gente está se embriando onde não devia. Descendo, descendo, descendo Isso não parece bom <risos> Definitivamente Um fag... Fragmento de vidraça Não, não, vamos voltar, vamos voltar até o trono Fragmento de vidraça Fragmentos sem entrega lá na primeira parte do jogo. Maravilha. Conforme você vai entregando. Você vai entregando elas. Ó! Oh. Um coração com três você fica com uma bolinha a mais. Estava subindo. Troninho que é isso aqui. A gente derrotou o verme. E subir, tudo, tudo A gente acha a cidade do Goblin Antes de encerrar o vídeo <risos> Da hora, hein ah, que a gente não foi pra cá? Sempre manter o nosso HP cheinho Maravilha, vamos explorar aqui Por essa eu não esperava bicho travar ali Nossa Quase, quase que a gente vai Mais Pronto! Já deu uma melhorada boa! Hum! Que burrice! Dava para ter pulado na cabeça dele! Por favor, a movimentação desse jogo às vezes me pega. Estamos indo bem, não sei dizer. Tomara que sim. Dá uma olhada na caverna. Aí usamos o escudo já pela primeira vez. Bom, um, três é melhor que dois, um pouco mais tranquilo. tem um, tem um save, save tranquiliza. Tá fechado. A música parou por um instante. Ah, o assento, perfeito. O povoado Goblin era aqui que ia O Emo, bicho. Aí o rei. O rei aqui, se eu não me engano. O daqui não é uma missão. Vendo gente, ele já deu a missão, a gente já cumpriu. Ah. Agora ele pede uma poção que a gente só vai encontrar aí mais para frente. A gente pode fazer agora Terminar de explorar ali embaixo Um pouco mais visível Que se explode, ele sempre me pega. Não lembro que tem. Ah, tá. Lembrei. Tristeza, é isso que tem pra cá. Chegou nessa parte aqui então. Não lembro o que tem que fazer Eu acho que é melhor voltar aqui Fazer isso aí quando tiver mais de duas flechas Mais de uma flecha Pra cá é para depois Fazer todas as missões do Rei Goblin Seria bastante interessante encontrar saída para a área inicial do próximo vídeo. Ou não tem como? Hum. acho que tá bom por hoje, tá bom A gente pode fazer um próximo vídeo onde a gente Farma um pouco e Entrega algumas coisas, encontra outras Revisitar o cemitério, ficar um pouco mais forte Só vou dar uma olhada nos pontos que a gente tem aqui Aumentar o dano e o Aí, perfeito. Fica assim pessoal, gostaram da gameplay? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um dia nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações esse é os 3 em 1, um. deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, e fica assim, até o próximo vídeo, viva a amizade!